Saudações delícias, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu anúncio, eu Caio Nobre, eu estou de volta aqui com o Willy, meus amigos. E aí, manos, hoje é no hype do Street Fighter aqui. Exatamente, <risos> rapaz, eu estou aqui com meu querido Alanius no hype do Street porque o barato tá louco, mano. Muitas informações aí depois desse trailer de anúncio de Street Fighter 6, já soltamos um videozinho aí com tudo que vocês precisam saber sobre modos de jogo, os personagens, conceitos e tudo mais que eles fizeram pro game. E nós temos mais informações agora acerca de gameplay de cada um dos personagens que eles liberaram aí pra gente no site do Playstation Blog então a gente vai passar por isso daqui e também um novo videozinho de gameplay, porque a gente teve aquele trailer de anúncio que tem um pedaço ali com gameplay mas nós tivemos mais um videozinho de gameplay mostrando um pouco mais das habilidades dos personagens, então deixa seu likezão aí, se inscreve no canal, ativa o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, pois teremos muito conteúdo de Street Fighter aqui no canal e ativa esse sininho aí, rapaz, pra não perder nenhuma dessas notificações, é uma regra do Youtube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os então vamos lá, meu querido Alanios, trocar minha tela aqui pra galera começar a ver essa parada muito louca com a gente. Primeiro, vamos passar aqui por este videozinho da gameplay, entendeu? Que é, na verdade, aquele vídeo dos dois comentaristas que a gente mostrou para vocês no vídeo anterior, saca? E aqui nós temos trechos de gameplay aparecendo a mais. Com os comentaristas fazendo aí a sua vez, entendeu? Mostrando pra gente como é que vai funcionar esse modo. Então a gente vai assistir aqui e depois a gente mostra pra vocês a matéria do Playstation Blog com algumas informações mais detalhadas sobre gameplay de Chun-Li, Jamie, Ryu e Luke. Simbora, Lanios! Mano, esse sprayzinho, esse treco Mas, assim de tinta. Esse, esse, esse logo da Capcom, o Street Fighter, nesse estilo, ficou muito bom, cara. Exatamente, ó, temos o gameplayzinho rolando, a gente pode ver que tá um pouco mais fluido, sem cortes, vamos dizer assim, igual no trailer de anúncio, né, que era coisa muito rápida. E mostrando os narradores, gente, vocês viram ali no início, uh -huh. né, que é o narrador em inglês primeiro, fazendo as vezes dele. Nossa, velho, que loucura, né, mano? Eu isso, né? <risos> Ó, play by play... Então é onde você vê que ele, eles estão tentando fazer uma parada, que é tipo aquele joguinho dos dos Custom Brothers, lá, a Lenda do Herói. Sim. <risos> e, uh, reage ao gameplay, tá ligado? Então uh, nesse trecho, aí, por exemplo, o cara tá, ele comenta ali, né, que é, o cara tava com pouca vida e tal, então ele diz, não, porque foi calculado o momento e tudo mais, tá ligado? Então essa que é, que é a ideia. Caramba, um táxi invencível no projeto eu acabei de ver. E um parry é. muito foda ali, tô de olho, ninguém sorriu <risos> Ó, outro parry bravo, mandei no um Sharyu E ali, mano, eu vou acabar comentando só de gameplay desse bagulho Ó, ó os parrys ali também, eu a um li fazendo A gente <risos> já viu que tem um o Drive perry barato. pra poder ser utilizado Caramba, porque agora o cara tá narrando em japonês e a gente não entende japonês então, vamos falar do gameplay, né, cara? <risos> é, então, é bem por aí é Porque eles estão apresentando gameplays novos, né? Coisa mais além, assim, do, do anúncio mas mostrando os narradores também, né? Em cima disso aí. Aí vocês podem ver depois com calma o vídeo pra poder ver os narradores, né? Trabalhando e tal. Mas ah, esse gameplay que eles estão apresentando a mais é, é muito louco, velho. É, você viu ali uma espécie de foco, tipo foco ataque, né? Que é uhum. o drive. Drive não sei lá quantas lá. O. O, o, o Shoryuken mostrando o raio-X raio ali porque tá dando choque, tá ligado? Muito Sim. Street Fighter 2 isso É velho, verdade, mano Tem mesmo aqui, ó <risos> A parada acontecendo aqui no gameplay do Ryu Depois dessa parte aí, ó lá E aí ele vai dar o especialzão dele E... Mano, olha o bíceps do Ryu enchendo, velho Esse é o Street Fighter 6, meus amigos Mais um trechinho de gameplay aqui se vocês quiserem ver esse vídeo na íntegra, para poder prestar atenção em detalhes e tudo assim né, é só vocês acessarem o canal oficial do Street Fighter mano, tem esse vídeozinho lá pra vocês conferirem, tá, com esses gameplays, e aí além desse gameplay com novidades, né, pessoal? Porque aqui a gente teve gameplays corridos. Então foram, foram coisas que a gente não conseguiu ver com precisão, vamos dizer assim, com melhor atenção no TD de anúncio, porque é muita informação ali. Então aqui é bem legal eles terem lançado esse gameplay à parte dos personagens para a gente poder prestar atenção. E além disso, Olenius, nós temos também mais algumas informações aí sobre o Street Fighter aqui no PlayStation Blog, pessoal. Que vocês também podem acessar depois a matéria. Pra poder ver direitinho as informações, a gente tem, inclusive tem aqui mais algumas screenshots, né? Do jogo. Tem essa tela aqui com os quatro personagens que a gente tem até o momento. Muito da hora, de de passagem. Quem quiser utilizar de wallpaper, ó, já tá aí, ó, fica a dica. E aqui eles falam um pouquinho sobre Street Fighter construído na era moderna. Aqui eles falam sobre a R.E. Engine, que a gente tinha suspeitado que era realmente uh, o motor que eles estavam desenvolvendo o jogo, e de fato é. E eles falam aqui, ó, que a gente já pôde notar na verdade, inclusive, né? Visuais aprimorados em todos os aspectos do jogo aqui ó. Gotas de suor rolarão na pele, os músculos ficarão tensos quando usados E as pétalas de flores de cerejeira flutuarão e girarão de acordo com o movimento de um personagem Combine esta atualização gráfica com os respingos explosivos de tinta E o impressionante tratamento de grafite E você terminará com um estilo de arte distinto de Street Fighter VI Muito, muito da hora é que a gente tem algumas screenshots ilustrando algumas das coisas que eles estavam falando ali, né? E aqui, eles estão aprofundando um pouquinho mais nesses personagens, né, Lanis, Que eles apresentarem pra gente aqui, ó. Nós temos aqui alguns movimentos específicos e característicos do look, com um videozinho demonstrando ambos aqui, né? Que é o DDT, que é um poderoso arremesso ativado após o primeiro golpe de um Flash Knuckle Overdrive, útil para quando você quer danos extras garantidos. E também... O Fatal Shot, que é aquele tirinho de punho que ele tinha no Street Fighter V, inclusive, que tá de volta, né? Dispara uma onda de choque adicional após um OD Sand Blast para garantir mais dano após a troca de projéteis. O look, ele, tá, ele vem com uma proposta. Única porque ele é um personagem novo, né? Mas o que dá pra ver no vídeo ali que são mecânicas bem, bem interessantes, né? Um negócio bem divertido. É, tô curioso pra ver o que tem de mais ali, né? Porque esses aí são dois movimentos ali que eles estão trazendo pra gente. E aí a gente tem aqui o Jamie, que é o cara que foi revelado aí recentemente pra nós. Onde eles também mostram alguns golpes dele aqui nesse videozinho e detalham também, ó. The Devil Inside, ó. Jamie toma um gole da sua bebida de liberação de Ki, para aumentar seu poder de bebida. Níveis mais altos desbloqueiam acesso a movimentos adicionais. Olha aí, um detalhe de mecânica que a gente não sabia. E a gente tem também o Luminous Dive Kick, enquanto pula para frente, ele tem que estar com Drink Level mais um, tá? Um mais, na verdade, aqui, para poder utilizar esse ataque. Enquanto pula para frente, Jamie estende a perna e cai rapidamente no chão. Útil como um ataque surpresa ou uma forma de diminuir a distância. Então vocês podem ver, ó, ele bebe a parada e depois ele utiliza esses ataques aí que eles estão comentando aqui em cima. Então bem interessante, é uma mecânica diferente pro personagem, né Alanis? Que ele vai ter que utilizar essa bebida aí pra poder aumentar os seus níveis de poder e ter acesso a alguns golpes especiais aí. E aí a gente tem aqui o Ryu logo em seguida, né? Com alguns golpes também, dois movimentos, né? Que eles estão detalhando do personagem, que é o Hachougeki, que é aquele nome esquisito. Ryu concentra o Ki nas palmas das mãos e o libera é uma curta distância para frente, útil como acompanhamento após sequências de blocos e combos. Aqui tá traduzido a pedaleta, tá pessoal, isso também é esquisito. E o Denjin Charge. Ryu envolve seus punhos com o Power of Nothingness, aprimorando movimentos especiais como Hadouken e Hadouken, que a gente acabou de falar aqui em cima. Ryu é vulnerável ao executar este movimento, portanto, o tempo cuidadoso é fundamental. Na verdade, ele tá falando aqui que o timing de utilizar isso é fundamental. E a gente tá vendo aqui o videozinho dele utilizando esses ataques que estão sendo mencionados, né Alan? Bem interessante, Sim. a gente viu um pouco disso aqui, ó esse carregamento que ele faz no trailer de anúncio, que é bem foda, inclusive, né mano? Olha que interessante, né? O Dendin Charge ali, eles transformaram o Ryu num que a gente chama de uma espécie de Install Character, né? Que é o, o personagem que tem aquele Power Up, que você ativa ele ali... E ele meio que muda o gameplay em, em vários aspectos, né é igual o o Bad Guy, por exemplo, do Guilty Gear Como se ele se transformasse em alguma coisa ali É uma coisa bem parecida com o do Jamie, né? Que, mas só que o do Jamie ele vai liberando golpes novos, né? O Ryu ele tem esse power up Exatamente, mano. E por fim, mais ou menos importante, nós temos a nossa queridíssima Chun-Li aparecendo aqui também Com dois movimentos que estão sendo mostrados aqui nos videozinhos, que é o Tensho Kicks que a Chun-Li sobe no ar com uma enxurrada de chutes Útil para combater o ataque de salto de um oponente Ou para fechar combos Utilizar esse ataque como um finalizador, vamos dizer assim E o Serenity Stream Que a Chun-Li muda para uma postura de luta baixa e estacionária Enquanto nesta posição, os botões de ataque normais de Chun-Li também mudam Como a gente pode ver aqui, né? Ela dá a bicazinha, esse chutinho ali, essas voadorinhas no ar, né? No caso essa daqui E aqui, ó, ela muda o stance dela, ó. Ela senta, uhum. né, e os ataques mudam realmente quando você aperta os botões. Então é interessante, vai trazer uma dinâmica de gameplay bem criativa, eu diria até, pra quem manja de jogar de Chun-Li, pra quem gosta da personagem, e tá muito legal o gameplay dela também, né, Luis? É a mesma coisa do Ryu, né, é um personagem clássico que tá sendo apresentado com elementos novos, né, a um Lee agora é um Stance Character que a gente fala, né? Que ele muda as, as posições de combate. Muito parecido com o que era o game lá no Street Fighter Zero, Street Fighter 4, né? O veinho lá que ficava com a mãozinha assim. Aqui no restante do site, pessoal, a gente não vai entrar em detalhes com relação a isso daqui não. Porque a gente já falou muito sobre isso daqui no último vídeo que a gente postou aí com tudo que vocês precisam saber sobre Street Fighter, entendeu? Modos de jogo, gameplay e tudo mais, então se vocês não viram esse vídeo que nós soltamos aí com todos os detalhes que vocês precisam saber do jogo, mas tudo mesmo, pelo menos até o momento que eles apresentaram pra gente confere esse vídeo aí que vocês podem acessar aqui também o site do Playstation Blog para poder conferir todas essas outras informações, a gente tem uma visão geral aqui do sistema de acionamento, que é o Drive né, que a gente mostrou também no outro vídeo a gente tem um pouco aqui sobre o mapeamento dos controles para vocês entenderem o controle moderno e o controle clássico E além também do videozinho dos comentários que a gente mostrou pra vocês Então minha gente, é isso Espero que vocês tenham curtido aí mais esse videozinho Trazendo detalhes aqui de Street Fighter pra vocês Lembrando aqui, o Alanis bem me lembrou na verdade né Que este site aqui, este Playstation Blog na verdade É o americano, tá No Playstation Blog aqui do BR, eles ainda não devem ter atualizado com essas imagens, os videozinhos de gameplay e tudo mais que está sendo mostrado. Então se vocês quiserem ver... Estes detalhes que nós estamos mostrando acesse o Playstation Blog dos Estados Unidos inicialmente Até eles atualizarem o daqui também Beleza, pessoal? Então, deixa aqui embaixo agora nos comentários O que vocês acharam de tudo isso daí O que vocês estão achando de Street Fighter 6 Se vocês estão hypados ou não A gente vai adorar ver os comentários de cada um E não se esqueça novamente de deixar o seu likezão Se inscrever no canal e ativar o sininho Para não perder a notificação dos próximos vídeos A gente vai ficando por aqui Um beijo para todos vocês Até mais vamos!